seja bem-vinda mais um vídeo aqui do canal nesse vídeo eu vou te mostrar mais uma forma tá ok mais uma forma mais um tipo de nicho mais um tipo de produto digital que você pode estar tá vendendo aí através do Mercado Livre e tá ganhando muito dinheiro tá é pode ser que você nunca tenha visto ou se você já viu é, esse tipo de conteúdo se você me segue tá aqui no meu canal tem diversos vídeos inclusive esses vídeos aqui ó que eu tô passando mais aqui agora esses, esses daqui para cima tá tem outros vídeos aqui no canal que eu falo sobre esse método tá graças a Deus esse método tá mudando a minha vida porque tô fazendo venda todo dia tá eu já vendo no mercado livre de digital desde desde 2015 é que acontece e com isso eu continuo vendendo até hoje tá o okay? que para você ver tá para você ver que de fato eu não tô com brincadeira não tô mexendo tô, tá? só trago conteúdo de valor tá conteúdo que de fato se você aplicar é você vai ter resultado olha só acabei de publicar aqui o esse print aqui do, do meu e-mail 3 agora há pouco esse print tá ok e mandei aqui no grupo de alunos esse print o resultado, o resultado que eu tenho vendendo para digital através do Mercado Livre okay? e eu vou passar para você vou te mostrar aqui de forma gratuita como que eu faço aqui na prática como que eu faço na prática para ter anúncios ilimitado isso mesmo que você ouviu ter anúncios ilimitado no Mercado Livre e aí sabe que quanto mais quanto mais anúncio você tem nas vitrine do Mercado Livre principalmente para aquele tipo de nicho esse cara é estouro de venda. Tá? Lembrando, vamos abrir, vamos, vamos, vamos, frisar um pouco aqui, tá OK? Vamos frisar um pouco aqui. peraí aí, vamos, vamos, vamos, esperar um pouco, que eu tô muito tô, tô muito acelerado aqui nesse vídeo. Tô muito acelerado por quê? Porque cara, esse método aqui é um método show de bola, tá? É para você, é para você ganhar dinheiro muito mais fácil que é, é vender como afiliado, a não ser se você fizer tráfego pago, tá? A gente tá falando aqui de tráfego orgânico, usando, usando aí a, a o marketplace aí do mercado livre, tá? Okay? E outra, tá? Eu tô falando do Mercado Livre, tem uma infinidade de plataformas que faz que, que para você fazer o mesmo sistema e ganhar dinheiro. E vou estar tá trazendo tudo isso aqui pra vocês também, tá? Então, se você não é inscrito aqui no canal, já não perde tempo se inscreve aí, você está deixando, tá deixando de ganhar dinheiro, tá? tá deixando de ganhar dinheiro então ó, se esse vídeo tá tá se você está gostando desse conteúdo tá ainda aqui a pouco motivo a gente vai para a prática já se inscreve no canal não perde tempo se inscreve no canal que eu estou tá publicando de dois a três vídeos por semana aqui nesse canal tá ok é inclusive também quero chamar vocês para conhecer o canal do... lá tá vendo tá vendo é o negócio bom é assim ó, cai venda já na, na gravação do vídeo é quero convidar vocês aqui para para se inscrever no canal da nossa parceira Agnalmeida, que é o canal Máquina de Mídia. Cara, você vai aprender a criar. Agora imagina você é, saber onde vender esses produtos e você agora aprender a criar essas imagens, tá? Essas imagens para vender esses produtos aí no Mercado Livre. Cara, é batata. Funciona muito mais rápido que YouTube, muito mais rápido que TikTok, Kawaii. Cara, é show de bola esse método. Eu vou te mostrar agora na prática mais um produto, mais um nicho de produto digital que é uma infinidade você pode estar tá ganhando dinheiro aí no mercado livre você vai vender no mercado livre produtos digitais e com isso ganhar dinheiro sem muita enrolação vamos para a prática agora presta atenção presta atenção agora na facilidade para criar esse tipo de anúncio tá olha só vou entrar aqui numa pasta minha inclusive tá é, se você que é aluno meu ou que você quer é ter acesso a essa pasta é, pode estar entrando em contato comigo essa pasta ela está sempre em constante atualização eu estou publicando conteúdo lá e essas partes tem os produtos que eu vendo no Mercado Livre vou entrar aqui na pasta tá é, vou até, eu estava aqui eu estava adicionar mais um novo produto aqui vou adicionar tá ok é, vamos lá então o que, é que eu vou fazer aqui agora vou escolher aqui um produto aqui eu vou no Mercado Livre e vou criar um anúncio aqui em menos de um minuto, tá ok? A partir do momento que eu entrar na aqui na, na, no Mercado Livre, vou criar um anúncio em menos de um minuto para você ver como que é fácil você criar ativos e gera visita demais, tá? Quanto mais anúncio criar, quanto mais anúncio criar, mais resultado você tem, tá? Ou seja, mais exposição você vai ter na vitrine do Mercado Livre e mais possibilidade de venda você vai ter. Deixa eu só baixar aqui esse lá aqui, que senão não vou conseguir gravar, né? Olha só, lembrando pessoal que é, quando a gente fala assim, vender todo dia, vamos, vamos, vamos parar um pouco aqui, que é bom a gente aconselhar e, e, e, e formar uma mentalidade de um empreendedor. Que, que tem que acreditar no que está fazendo não, não acreditar em promessas tá um exemplo não é porque eu falo que ganha de 3 a 4 mil reais que você vai achar que vai ganhar do dia para noite de 3 a 4 mil não existe uma construção tá o que é essa construção a construção de seus ativos tá Dos seu, seus ativos dos seus é, criativos tá onde você vai criar que ser esses anúncios que você vai criar dentro da plataforma então quanto mais você cria mais exposição na vitrine você tem então se eu tenho mais exposição para aquele determinado produto vou ter o que Mais visita, consequentemente, mais venda. Não é quer dizer que você do dia para noite, ah, vou comprar, vou, ader, vou ter acesso ao treinamento, inclusive, pessoal, o nosso treinamento tá com preço muito irrisório. Ah, esse método aqui é um método inovador. Que aqui se tem é, não sei mas que de que tenha isso por aí no, no uh, nas plataformas de venda tá e você tendo acesso a esse produto a, a, esse, a esse método cara você vai vender muito mais rápido vai por mim muito mais rápido que outro, qualquer outra forma que você já fez até agora tá você não acredita então esse treinamento e começa a aplicar tá ok vamos lá então olha só vamos pegar aqui agora tá? Não adianta ninguém olhar na URL lá do Drive, que antigamente eu não pensava nisso, eu, eu deixava ali o URL e a turminha lá copiava meu Drive e eu que pegia. tá? É, vamos lá então. Vou pegar aqui um produto aqui agora, tá? Deixa eu ver um produto aqui agora. Olha só, deixa eu só achar aqui um, um produto. Olha só, olha a quantidade de produto que tem aqui nessa pasta aqui, tá? É, vamos lá então. Vou pegar aqui, ó, esse daqui vamos pegar aqui um produto, deixa eu ver aqui. Olha só, vou pegar um produto aqui, vou pegar esse produto aqui que tem 200 artes de mídias sociais, Tá, ok? 200, 200 artes de mídias sociais. Olha só como é que eu vou criar uma anúncio aqui bem fácil. Tá? Esse vídeo vai terminar daqui a pouco, tá, ok? Eu vou só mostrar esse método aqui e esse vídeo vai terminar daqui a pouco. Olha só, olha só o que toca isso aqui, tá? Eu tenho esse produto aqui que são 200 artes de mídias sociais, tá, ok? Olha só. Agora eu vou aqui pro Mercado Livre, olha só. Vamos pegar aqui, olha só. Tem esse produto aqui, ó, é arte de mídias sociais, tá, ok? Um, tem um produto aqui, ó, inclusive esse produto aqui, ó é para que gosto tá de 300 imagens. olha só gente olha só isso aqui tá olha só isso aqui olha olha como que é, olha como eu vou criar um anúncio aqui em menos de um minuto não acredita quer contar aí bota o contador aí Coloca o contador aí vou criar aqui esse anúncio em menos de um minuto vou te mostrar aqui agora como que eu criei esse anúncio aqui e lá a gente tem uma equipe de suporte que é 10 tá ok olha só contando agora eu vou criar esse anúncio em menos de um minuto olha só já viu o anúncio aqui esse anúncio aqui né, desse dessa pessoa que tá vendendo já fez 68 vendas tá ok e agora eu vou criar esse anúncio agora em menos de 30 em menos de um minuto olha só presta atenção que eu vou fazer aqui agora tá olha só vou clicar em copiar anúncio olha só isso aqui tá cliquei em copiar anúncio olha só é, eu utiliza essa ferramenta aqui no, no, no treinamento eu ensino qual que é essa ferramenta vou descer aqui abaixo tá ok vou só dar prestar atenção um pouco na, na descrição vou mudar aqui para frete grátis quantidade vou colocar aqui 600 posso tratar produto digital posso colocar até mil unidades produto novo Aqui eu costumo deixar um pouco mais barato do que o do que o, o anunciante. Vou colocar aqui por é, 15 90. Show de bola. Aqui flash Grátis porque é pro digital. Vou só dar uma olhada aqui um pouco na descrição para ver se não tem link. Tá ok. Cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha, eu acho que não deu um minuto ainda não, tá? Não deu não, ainda não. Beleza, olha só, vou fazer o quê? Vou clicar em publicar. Ok. Pronto. Acho que não foi nem um minuto. Não foi nem um minuto. Olha só, vamos ver se está na minha conta mesmo. Show de bola, tá o produto aqui na minha conta. Olha só, se você não acredita que está na minha conta, eu vou te mostrar agora aqui na minha conta aqui para você ver que de fato esse produto tá na minha conta. Copy, veio tudo, Vei, veio imagem, veio tudo para cá. E depois o que eu posso fazer? Depois eu posso fazer manual também. Posso fazer aqui é criar um anúncio com cada imagem dessa. Cada imagem dessa aqui eu posso fazer um anúncio. Agora vamos olhar aqui agora. Tá ok? Vamos olhar aqui agora se realmente esse anúncio foi para minha conta. Vou clicar aqui agora, aqui na minha conta. Vou aqui em anúncios. Tá ok, vou aqui em anúncios, dentro da minha conta, tá? E vou aqui agora descer bem no finalzinho lá embaixo, pra, pra, cadê a quantidade de anúncios que eu já tenho aqui já? Vou descer aqui embaixo, vou na última, na, última, na segunda tela dos anúncios, e bum tá aqui nosso anúncio, ele vai ficar aqui pra baixo. Tá aqui o anúncio criado, tá vendo? Acabou de criar aqui agora, olha só. Todas as qualificações perfeitas, tudo show de bola, 600 unidades como eu tinha colocado lá, beleza, show de bola. Gente, funciona tá pronto aqui duplicado eu ensino esse eu ensino na prática isso aqui como que você pode cara você pode ter anúncios infinito infinito inclusive nessa plataforma aqui eu posso fazer esse sistema de anúncios Olha só eu tenho uma conta com um plano limitado um pouco isso aqui é top demais tá eu posso eu posso fazer o que eu posso publicar anúncios limitados eu posso fazer aqui que se, se eu tiver um tempo para trabalhar duas horas por dia eu faço em torno de 50 a 40 anúncios no Mercado Livre ou seja com isso eu vou ter mais exposição na vitrine, né, que seria ali na, na, no feed do Mercado Livre, e com isso a minha chance de aumentar a de possibilidade de venda vai a mil, beleza? Gente, é isso aí, espero que tenham gostado desse conteúdo, é mais uma forma para você ganhar dinheiro, tá, com vendendo produtos digitais, eu já vendo bastante já com o Mercado Livre, utilizando esse método, se você quer entrar para pra, pra nossa área de membro, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, onde você pode estar participando, o preço é bem risório. para você saber o preço, clica no link, no link que está aqui na descrição, esse vídeo vai ser o primeiro link, também vai estar fixado no primeiro comentário, onde você pode ter acesso pelo um preço, eu te digo, tá que é mais barato do que uma pizza com uma coca, para você ter acesso a esse método, e isso aí você começar a vender através do Mercado Livre, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do conteúdo, e te vejo lá na área de membros.